Bani nem Kha'Zix um combo de Kzix, hein, mano. Companhola, combo de Fiddle ou de Kha'Zix, mano. Kha'Z'ix tá open, tá? Só que eu acho que eles vão pegar, mano. O Fábio, eu tô devendo um salve do Smile pro Fábio, né, mano? Vou tentar fazer ele meio espontâneo, ô Fábio. Tô de boa aqui, né? Salve, Fábio! Um salve pra você aí, brigadão pelo sub mais uma vez aí, meu guia o aqui, o eco, mano, mandar um salve aqui Tá, primeiro item é presa da serpente, mano Que item é esse? Eu nunca vi esse item Presa da serpente, o que, que esse item faz, mano? Ele não tem ativo, né? Ele dá muito dano, se pá. Vambora. Ó, esse item é pra quebrar escudo. Não compensa fazer. Faz Eclipse ou Dractar. Eclipse ou Dractar os cara falou. E agora, mano? Valeu, meu querido. Ó o... Ó o Orn, mano. Galera do time aqui, tudo... Coisa linda, mano. Eclipse pra penetração, Dractar pra CDR. Você escolhe pelo game. E agora? Eclipse pra penetração, Dractar pra CDR. E agora? Item do Dash, garra... H parece que é interessante, mano, mas eu não sei se eu vou saber usar ela, tá ligado? Eu tenho quase certeza que eu não vou saber usar ela Pô, gostosinho farmar de Kha'Zix, hein, mano? Tô full life, mano, fiz dois campos, tô full life, velho, nem usei pot Kha'Zix é roubado, mano, papo reto, velho Esse boneco aqui é fora da curva, velho 100% fora da curva, olha, yeah. é gostosinho, mano o Flash, Can F, posso segurar esse Flash aqui pra pegar um First Blood, pai? Se conseguir lançar essa brava pra nós aí O nome disso é verdadeiro herói, vai ser o verdadeiro herói aí da turma Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tá, confesso que eu sinto que eu farmei essa jungle aqui é errada, mano. Será que a Rexy vem me invadir? Pensa. Tá, vou beber a primeira pote agora. Talvez eu esquipo o golem pra fazer algo no mapa, hein, mano. Olha o jeito que o bot tá ali, mano. Então eles estão pedindo pra tomar um gank, velho. Nossa, esse CB é exaust, mano. Aí é foda, mano. Pegar a colheita nesse cara tá ótimo, mano. Ai, que o pro caçadinho de... não. Ah! Mas peguei uma kill, mano. Botei punhal. O que, que eu faço com punhal agora? Essa é a Mas decisão, eu só vi a tá cabecinha, velho. Draktar o Eclipse. Vamos ver que correr daí, mano. Valeu, Ken F, mano. Deixou ainda guardar o flashzão. Tá vendo? Se não tivesse o flash, eu nem consegui pegar aquela kill. Mano, que loucura, né, mano? O Kha'Zix conseguiu matar o mid. Aí ele ainda deu B, deu TP, bot. Cara, o Kha'Zix tá um caçadinho, né, mano? Como é que isso aconteceu, velho? Nossa, esse stun pega, mano. Mano, matar esse cara é tudo de bom, mano. Matar esse cara é muito bom, velho. Só não posso morrer pra que sai aqui, velho. Acho que eu vou morrer pro top, na real. Nice, galera. Ufa! Ô, oh, bem Kha'Zix, rapaziada! Consegui sentir um certo tipo de poder nesse meu boneco a partir do momento que ele fecha um punhal, velho. Fica poderoso. Que bizarro, hein, mano. Um item de 1100 já é um spike absurdo do campeão, mano. Que porra é essa, rapaziada? negocinho já é meu big spike mano, um punhalzinho, mano faz double kill, pelo amor de Deus a aposta é double kill, né? Vamos em busca, vamos em busca calma, Nossa, olha a vida desses caras, mano. Free double kill torcer pra não ter ward aqui só puxar o wave, mano. Free double kill, velho nossa, que benção, mano. Isso aqui é uma benção Nice, maravilha Nossa, que be... Ó oh, o Double Kill, galera Ah, mas não foi Double, não, né? Meioi, galera E agora? Tentamos, hein, mano Será que isso aqui dá bom, mano? Tá com cara de vai dar merda uh! Uh! Ó o Flash aí do guerreiro Que falou que ia liberar o Prime Tá dado o Flash, paizinho Fica à vontade pra... Uh! Com a vontade para escorregar aí, filhão. É Cara, é olha o um double acabeci, kill, galera. O double kill da aposta. É e olha o double kill da aposta. Acho que eu ia deixar vocês à mão, né? Nossa, parece que eu vi alguém ali. Será que eu posso fazer isso aqui, mano? Acho que não, né? Mas eu estardei, é velho. Será que eu morro pra essa e aquele rapaz que tá vindo aqui, mano? Tô vendo o mas só pela casca. Já vou sair, mandando a mala. Eu tô dizendo, eu posso tirar, mandando. Nossa, que dano Que gostoso, mano Caralho, fiado Mano, caralho, velho. É muito gostoso jogar com esse campeão, mano Só o Echo falou que se tu carregar esse game Eu te escorrego meu primezinho Fechou, Echo Até em game aqui na solo que Os caras tão escorregando o prime, né, mano No mesmo time Mas esses aqui, eles não pedem flash não, né Eles querem a vitória Os caras, né, bobo? <risos> quer ganhar, de safado Deixa eu ir tocando agora eu sinto, que esse, eu sinto que esse Atrox não vai ser igual Foi com os outros rapazes Eu vou conseguir matar ele fácil Aqui, essa vida aí Mano, é só dar um W nele, né? Nossa, que delícia de shutdown, mano Caralho, que gostoso Mano, parece que essa Eclipse Proca um bagulho, tipo, muito Pica, mano, sei lá, velho Dá pra sentir, dá uma sensação gostosa Esse item, mano, já viu Ele dá um... Faz assim pra você esse item, mano. Na hora que você mata o cara, dá... acontece um negocinho, mano. Nossa, eu tô de Yomus na base ainda. Caralho, eu vou rasgar os malucos, mano. Preciso matar esse caçadinho mais vezes, velho. Acho que com essa Yomus, mano, eu vou pular no cara. Ele vai morrer, é só isso. Procou o bagulho e morreu. Como essa extensão aí dos emotes, explica pra nós, é só você baixar ela, ô, ô Garen. Se você der uma exclamação, BTTV, tá bem explicado, mano. É o simples, nítido e notório, pai. Ah, joguei mal, mano. Joguei mal, velho. NÃO! Ai, vê Se meu W volta, eu ia curar um pouquinho bom, mano. Na real, que eu não sabia que ia ter esse tanto de gente, tá ligado? Eu não contava que esse tanto de gente nem fudendo. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah, mano. Olha esses campeão, mano. Ah, velho, joguei erradão, velho O que que dava pra ter feito? Acho que dava pra eu ter pulado a parede com flash, talvez Aí é quando o caçadinho pulasse em mim eu matava ele isolado, mano Bora, rapaziada, tô doidinho pra lutar, Sim. mano Pegar esse nível 12 era a melhor forma Ó, oh, pegou, Será? Olha, eita. Ai, velho. Se eu soubesse que esse caçadinho ia fazer esse aí flash, mano, eu tinha apertado smite Q nele. Já, já com o mouse. Smite Q, smite que, Eu matava ele pulando em mim, mano. Tenho certeza, velho. Caralho, tá embaçado, mano. É só eu jogando, mano. Olha o tab, galera. É só eu, mano. Olha isso, velho. Né? Que beleza, mano. Ai, se ele levanta o caçadinho pra nós ir nele também, mano. Nossa! Ai, velho, dá muito dano, velho. Que que é isso? Que que... Por que, que eu dou esse dano, mano? Coisa nojenta, mano. Esse boneco aqui é esquisito, velho. Ó, oh, calma, dura um pouquinho. Tô chegando, tô chegando. Chamando do Lee Tamo chegando, tamo chegando. Barão, hein? Barão usada dos cria. Triple kill, rapaziada. O Guerreiro falou que 20 que ele escorrega o sub. Já tem 16. Não vamos zicar, mas eu preciso de mais um aqui. O Baronzada é dos Cria e vamos nessa. Sumiu! <risos> não, não, não, não, não, não, não. não, Eu matei o cara num alto ataque Q. Eu dei alto ataque Q, ele morreu. Auto-ataque aqui, né? Tá, beleza, Riot. Beleza, o seu time tá muito. tá muito na curva, viu? Mano, é só a gente botar a cara, rapaziada. Alguém bota a cara? Não é possível que eu, de Kha'Zix, vou ter que botar a cara, mano. Caralho, velho, eu tô sentindo que eu tô jogando direitinho com esse boneco aqui. Nossa, que gracinha a MF andando ali, mano. Deixa eu ir atrás dela. Olha a gracinha, mano. Ela 20 kill tá na mão, paizão. Fica a vontade, Quanto o guerreiro que falou que ia escorregar que ia escorregar eu se eu pegasse cara. as 20 kill, mano. Fica a vontade pra escorregar aí, paizão. Véio. Ai, velho, se não fosse o knock-up do Kha'Zix você matava a trox, eu acho, mano. Se não fosse o knock-up, velho, dele. Caralho, rapaziada. vontade de pular nesses caras, velho. Né? Penta! Ah! Meu Deus Eu dei 1.200 numa skill De 0.1 segundo Não Main Kha'Zix, próxima season Mono, mono Kha'Zix, beleza Galera, será que, será que o Kha'Zix é um demônio? Mano? Igual o Fido. Ai, que boneco gostoso, mano Carregamos, hein, mano Cadê o Prime Echo? Já escorrega Já escorrega o Prime, o Ecozão. Já vem escorregando Que que é isso, velho? Mano, ganhamos esse jogo ainda